Eu adoro pegar só na laje, de verdade. O que a gente tem na laje, não tem na praia. Bem melhor pegar na laje. Bem exposto, igual um franguinho de padaria, assim, bem cheia de óleo.